Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Gessimário, comigo, João Francisco E gente, olha, chegou mais uma compra aqui da Shopee é, Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, da Shopee, tá vendo? E é mais perfume, tá? A galera aí tá curtindo demais os vídeos aqui dos perfumes que eu tô comprando de essência Só que esse aqui agora é agora de frente, gente, olha é o tamanho desse pacotinho, tá? Esse aqui eu comprei, foi diferente É original mesmo E bora lá, deixa eu mostrar pra vocês Hoje eu tô trazendo essência original, tá? Não tô comprando aqui esse perfume réplica, não Pacotinho menor do que os outros Abrindo pra vocês E eu quero já agradecer a todos, tá? Que deixou like, que se inscreveu no canal Deixou comentários é, Nos comentários, deram sugestão aí de qual produto que eu tava fazendo De qual produto que eu tava tá trazendo aqui Isso aqui é mesmo sugestão de inscrito, tá? O inscrito pediu para me trazer esses perfumes aqui, gente, ó Olha para vocês verem Que legal, ó o tamanzinho São pequenos, deixa eu tirar da embalagem aqui Tá bem embalado Não é amostra grátis não, tá, gente? É, esses, produtos, esses perfumes desse tamanho aqui eles, é, é conhecido como decante que são frascos que você carrega na bolsa né pequenininho e você usa ali né para entrar numa reunião para entrar no num ônibus tá aqui ó eu comprei três eu paguei 26 e 90 nos três na promoção tá e aqui tem a essência dele deixa eu ler primeiro aqui o que tá escrito nesse papelzinho aqui ó é, gratidão pela compra tá me agradece, me agradecendo aqui o primeiro papelzinho está me agradecendo e aqui, o vendedor está me agradecendo. E ele está dizendo aqui nesse que uau, é, você acabou de adquirir um decante. Falei, falei, gente. Um decante. É, e uma, uma ótima opção para quem deseja é, conhecer né, os perfumes antes de, de investir no frasco maior. É, a, a ideia desse decante que ele colocou aqui né, foi isso. É que nem eu vim trazendo os outros perfumes réplica. Que são esses aqui, ó. Tá vendo? Vou ver se eu deixo o card dos outros vídeos aí. Tá aqui no meu canal. Aí a pessoa não, não conhece, exemplo, não conhece a, a essência do Medium. Não conhece a, a essência do, do Ferrari Black. para ficar na dúvida, compra o decante antes, né? Bem que o decante tá saindo mais caro do que esse perfume aqui. Ele é 2ml. Esse aqui são 100ml. Eu comprei os dois 100ml por 25ml e aqui tá o que 6 ml por 26 então o decante também tá, tá bem mais caro só que ele é original tá gente quem tiver interesse de comprar de estar tá, é, conhecendo as essências para depois estar tá adquirindo o os réplica para fazer a comparação aí da fragrância é top tá eu não vendo eu gostei demais desses produtos eu vi na na Shopee e me chamou muita atenção eu comprei por curiosidade Gostei, é, trouxe aqui pro meu canal, fiz vídeo com ele as galer, A galera aí começou a dar muito like, é, fazer comentários E pediu pra mim estar tá trazendo, né? Essência original Tá aqui, esse aqui, ó Esse aqui é o Escandalo Escandalo, galera, você não conhece, eu vou deixar aqui do lado, tá vendo? Não é a amostra grátis, tá gente? É o perfume original Esse aqui é o decante de bolsa A mulherada ama Porque... Você vai numa reunião e vê de você estar tá carregando, né, um bicho desse tamanhozão, você leva na bolsa desse pequenininho e você pode estar tá passando, né, numa festa de volta e meia tá passando e aí, fazendo você fica mais tempo. Uma delícia esse decante, hein? E deixa aí já, galera, deixa aquele seu like, deixa aqueles seus comentários. Se não for inscrito no canal chegou aqui agora, se inscreva aí para ajudar e deixa aí sugestões de, de outros perfumes Se tiver gostando aqui desses vídeos aqui eu trazendo esse perfume para vocês um barato, olha esse aqui gente, ó, só que o polo o polo olha o polo, o polo blue é, eu não conheço o polo, né é, o polo blue, ele diz que é azul mas talvez a, a embalagem dele que é azul e não o líquido o líquido aqui tá branco, eu não conheço o polo então, mas agora eu vou sentir a fragrância do polo pela primeira vez, gente olha hum, muito bom, hein muito bom e o terceiro que veio aqui ó, até derramou um pouquinho é o Angel eu também não conheço o Angel comprei aqui né esses três essas três fragrâncias a pedido aí dos inscritos que que mencionarem no nos comentários ah trazem é perfumes originais é, traz o decante como que funciona o decante qual o valor do decante Pois é, tá aqui ó, 3 por 26 e todos esses produtos foi adquirido na Shopee, na Shopee, muito bom, gostei demais, agora sim hein, esse aqui é garantido esse original tá, não é amostra grátis tá gente, falando aqui, porque a galera pode achar que é amostra grátis e não é tá, venda na Shopee, não vou falar o site né, e, mas quem que tiver interesse eu posso mandar o link né? Manda o link aí nos comentários para vocês beleza Amei essa compra de hoje que chegou aqui meus três decantes agora eu já posso colocar na bolsa e ficar cheiroso 24 horas só esse aqui é só uma gotinha e ele rende muito dá tá? 2ml aqui ó e agora quando eu comprar o polo original ou, o polo grande 100ml o réplica do polo né dá para mim fazer uma comparação é... da essência né dessa essência original com o que vai vir pra mim, réplica. Se vai bater a mesma coisa aí. Ou se é idêntico, parecido, alguma coisa. Dá pra fazer uma comparação bem legal. Já peço de novo aí, ó. Joinha, taca joinha. Compartilha esse vídeo pra mais gente. Compartilha para todos que vocês puderem compartilhar, gente. Vamos ajudando aí o canal, né? E o um vídeo curto. Só isso aí mesmo. Mostrando pra vocês aqui, ó. Três fragrâncias, original. Nos decante mostrando para a galera aí que pediu, curioso o que, que é decante, né? Decante são esses três frasquinhos aqui pequenininho é... que pode ser usado também como amostra grátis. Mas eu, no caso ia havia o nome, né? A fábrica vai carimbar aqui a amostra grátis, proibida a venda. E esses aqui, como é originais, o vendedor tá vendendo, vendendo é a essência original no decante 2ml. Aí vem assim: ele pode ser usado para qualquer fim, tá? O decante pode ser usado aí para em vazar a amostra grátis no caso não pode ser vendido ou a pessoa pode também vazar né e vender o o, o original a essência original que nesse caso aqui ó espero que eu tenha mostrado bem aí matar a curiosidade da galera que pediu para me trazer as essências aqui em 2 ml muito muito top muito gostosa mesmo a gente sente um pouquinho não é a essência não é igual né é que é uma fragrância que é outra mas mesmo assim no original você sente a suavidade assim o frescor a, a potência vamos dizer do perfume bem mais marcante do que do que a réplica não dizem que a réplica é ruim tá mas já dá para perceber que é mais marcante hum. Mas é bem comparado Não vou também comparar um com o outro que aqui é um Ferrari Esse aqui já são outras essências Mas eu acredito que deu para a galera entender Então é isso aí, gente Eu vou ficando por aqui Vídeo rápido é... Um vídeo que foi a pedido dos inscritos Da galera aí escrita E fica à vontade para vocês pedirem vídeo, tá? Dar sugestões Eu amei aqui Os perfumes de bolso Três essências, 26 reais. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e fui!